Que projeto é esse, Pedrinho, aqui na Praça do Mão da Esse é o Choro na Rua, que é o coletivo de músicos que se reúne para tocar nas praças do Rio de Janeiro. E a gente se juntou aqui os moradores, os comerciantes da Gávea, para trazer eles aqui para a Gávea também. E virou essa festa que vocês estão vendo aí. Agora tem algum interesse comercial ou é só cultural mesmo? A princípio cultural. Espero que a gente consiga fazer uma vez por mês. É, todo mundo é uma vaquinha, todo mundo dá, cada comerciante dá um pouquinho, a Amagávia está apoiando. E os músicos também já tem essa proposta de ir para a rua para tocar, passando chapéu. Então é um investimento, na verdade, de todo mundo. Meu, dos comerciantes, dos músicos. É um, é um esforço coletivo para oferecer música para a população e para a cidade, para alegrar um pouco a cidade. De quem foi a né? ideia? A ideia do choro na rua é do, do Silvério, mas a ideia de trazer eles pra Gávea foi minha, mas eu logo tive apoio aqui do pessoal do bairro. Então a coisa aconteceu fácil. Obrigado. Vem participar, é, na verdade, vem é um coletivo de quase 20 músicos e vem quem pode no dia, quem não está trabalhando no dia. Mas é Silvério Pontes, Daniela Spilman, Dudu Oliveira, Henrique Casis, Rogério Caetano, Antônio Guerra, Beto Casis, Rodrigo Jesus, Jovi Joviniano, Ronaldo do Bandolim, Só Zé, Zé Paulo Becker, Hamilton de Holanda já participou também de algumas edições, é a Nata do, do Choro Carioca.